A alavancar seu negócio com estratégias de vendas poderosas. Já não é de hoje, com cada vez mais frequências, as estratégias de vendas focam não apenas no produto ou serviço oferecido, mas também na experiência de compra do consumidor. Os métodos de abordagem, convencimento e efetivação da venda desde o momento que o cliente entra em um negócio físico ou virtual exige uma nova experiência de entrega que, por sua vez, é proporcionada ali pelo e-commerce em compras virtuais ou pelo vendedor em compras físicas. Essas experiências se tornam essenciais na influência para a finalização ou não da compra e as maneiras de oferecer modos diferentes de vivência no ato da compra mudam ali de acordo com o contexto nesse mercado. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues e nessa aula separei 5 dicas 5 dicas que vão te trazer estratégias de vendas essenciais para seu negócio. Número 1: um, Conheça seu cliente e veja ao lado dele. Desde sempre, conhecer o perfil do público-alvo é importante mas tem se tornado cada vez mais essencial para fazer uma abordagem ali mais certeira. A qualidade de prestar atenção ao comportamento do consumidor é típica de um bom empreendedor que se adapta ali às reais necessidades ali do seu cliente. No contexto do e-commerce, por exemplo, é preciso oferecer uma navegação prática, com o mínimo de cliques possíveis até o carrinho e uma prática conexão com diversas formas de pagamentos disponíveis hoje em dia é, nesse mercado. Além disso, é importante escolher uma plataforma profissional com funil de vendas, público segmentado, atendimento através de chats online e uma boa comunicação direta, uma, uma comunicação direta através é, do WhatsApp. Essas pequenas ações certamente irão facilitar a experiência para um número maior de consumidores e assim é, gerar mais vendas ali para seu negócio. 2. Adote um sistema de avaliação imediata. Não se pode negar, vendas virtuais são indispensáveis. Por isso, invista em um bom atendimento ao seu cliente, personalizando o atendimento de acordo com o produto que você oferece. Por exemplo, se o seu produto é moda, disponibiliza ali um estilista, se for maquiagem, um maquiador e assim por diante. Já nas lojas físicas, esse tipo de abordagem também é relevante, pois as, essas avaliações feitas ali segundos após a compra dão mais credibilidade à sua marca e ter um profissional da área para conversar com o cliente e fazer recomendações específicas para suas necessidades ainda é uma estratégia que faz o cliente se sentir mais bem se sentir bem ali com essa experiência aumentando a probabilidade de ele voltar é, um dia ali no futuro 3 faça testes ali dos seus produtos se o cliente entra na sua loja e quer comprar mas tem dúvidas uma forma de convencimento pode ser uma realização de testes ali do seu produto, pois eles ajudam a identificar, a identificar ali essa personalidade do seu cliente. Essa conexão inicial normalmente facilita a vida do vendedor na hora de fazer recomendações e sugerir outros produtos ou serviços ali do seu negócio. 4. Ofereça benefícios e não características. Apresente as características somente quando o cliente expressar claramente que existem ali certos padrões e normas que devem ser seguidos ou respeitados. Apresentar características sem o um questionamento do cliente é dar abertura ali para objeções e críticas. 5. Personalize ofertas. No ato da venda, procure sempre extrair do cliente suas preferências, interagindo ali com eles por meio de questionários ou mensagens enviadas através de aplicativos é, do celular como, como eu falei antes ali, é, através do WhatsApp. Além, além de criar um banco de dados para personalizar ofertas e recomendações com produtos que realmente tenham a ver ali com os gostos, personalidades e necessidades é, dos seus consumidores. Você ainda torna essa comunicação mais próxima ali, é, do, seu, do seu potencial cliente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!